I principali vantaggi della zirconia, di un lavoro fatto in zirconia, soprattutto una grande riabilitazione, il vantaggio che sarà per sempre, duraturo per il paziente. Dobbiamo noi sapere comunque lavorare questo materiale, dare le protezioni necessarie a, alla ceramica che verrà supportata poi dalla zirconia se dovessero essere succedere dei, dei problemi di rotture di chipping è perché noi abbiamo lavorato male all'inizio. Un limite della zirconia può esserci, può esserci soprattutto eh, come spiegavo se abbiamo dei denti, se dobbiamo lavorare su denti naturali o su denti singoli con dei monconi in metallo o in titanio, perché altrimenti allora avremo un valore basso, un valore più grigio elite pode criar problemas. A importância da zircônia para as reabilitações orais ela nos permitiu ter uma previsibilidade de resultado a longo prazo. Resistência mecânica, menos riscos de fratura, estética, translucidez, a gente entrou numa tecnologia cadicã. A gente passou a ter peças fabricadas, um protocolo, por exemplo, de zircônia, fabricado em poucas horas, com alta qualidade, numa máquina que dá alta precisão. Resolver aquela reabilitação em pouco tempo. E hoje, com a zircônia, a gente conseguiu chegar num momento de estabilidade. É resultado positivo, tanto para o clínico, para o profissional que está fazendo o trabalho, como para os pacientes ao longo dos anos aí. As principais vantagens das restaurações odontológicas com zircônia, em primeiro lugar, a biocompatibilidade. material totalmente biocompatível, que facilita a higienização, a saúde gengival, e o paciente vai ter uma longevidade bastante grande com esse material. Além do que, nós conseguimos reproduzir a estética dentro gengival, que não é comum em qualquer outro material. A estética gengival feita com a zircônia mantém a coloração gengival, a forma gengival, a textura gengival por muito tempo para o paciente. Além do que a reprodução dentária é a cópia da natureza. O grande desafio eu acho que é conhecer bem o material. Conhecer o material é a base de tudo. A Azirconia é um material uh, com muitas qualidades, mas com muitas qualidades particulares que obrigam aqui o técnico uh, conheça bem o material, entenda os seus limites, para que possa tirar partido só das vantagens, dos aspectos positivos uh, e não sofrer por má manipulação e com os seus erros de, de má manipulação. Se o técnico conseguir uh, uh, manipular o material corretamente, então é só vantagens e, e a zircónia uh, proporciona então uh, total benefício para o técnico, para o clínico, para o paciente. A importância de uma relação clínico-laboratorial bem realizada, ao meu ver, é um dos principais fatores para o grande sucesso em casos de reabilitação oral, que envolve tanto o processo clínico como o processo laboratorial. Então, a boa relação e uma correta relação e uma comunicação clínico-laboratorial adequada minimiza erros minimiza repetições e otimiza o resultado final da realização dos casos, seja unitário, parcial ou total. A relação clínico-laboratorial é muito importante para o sucesso do tratamento. Né? O paciente chega com o objetivo, geralmente no consultório, né, de conseguir recuperar o sorriso dele, e isso é um processo complexo, né? Não é tão simples assim. O, se o dentista e o técnico trabalham ambos, né? O dentista na clínica e o técnico no, no consultório, e não tem uma boa relação, uma troca de informação, é muito difícil você chegar num bom resultado no final. Então, por isso que num, num evento como aqui no Zirconza Friends e também outras situações, tem sido explorado cada vez mais esse, esse tema de unir o técnico, o dentista, essa aproximação de informação porque isso resulta num, numa previsão muito melhor para o resultado final do trabalho, vai, resulta na satisfação do paciente né, e principalmente também numa superação dos casos mais complexos, onde exige mais de ambos. E com essa aproximação tudo fica mais fácil, na verdade. Né? La Cielco pone a disposición este, este sistema del escáner facial eh, como un instrumento de trabajo para, la, para mejorar la comunicación entre el, el consultorio dental y el protesista, el técnico dental. Eh, de esta manera se crea una, una, una conexión del protesista hacia, hacia el paciente, pudiendo obtener en el, en, el, en el trabajo en el trabajo de la, de la tridimensional de la computadora eh, todos los datos del paciente rostro sonrisa eh, y dando también un instrumento de marketing al, al consultorio odontológico al dentista este, este es digamos el, el punto el punto principal y el, el, el, a lo, que, a lo que a lo que va la, el, el face hunter. La importancia del articulador virtual es poder re reproducir lo más cercano posible los movimientos de boca del paciente, registrar la situación del paciente, introducir dentro del escáner y virtualmente poder diseñar. Eh, creo que es muy importante tener este módulo ya que estamos lo más cercano posible a lo que es la realidad. ¿sí? ahora tenemos disponible todas estas herramientas que hace un par de años no contábamos con ellas y podemos ser lo más precisos posibles y también es mucho más fácil poder encontrar o lograr un buen resultado, un resultado como lo he dicho en mi workshop, un resultado previsible de lo que será el resultado virtual trasladado a lo que es físicamente el paciente. Entonces, creo que si logramos tener este tipo de instrumentos, como ahora tenemos también el Face Hunter, podemos trabajar de una manera mucho más previsible que anteriormente. Creo que invito a los usuarios de Circon Sean Brasil a poder probar, de venir a Talmax y de poder hacer uso del articulador virtual. Estoy seguro que les va a gustar y verán en sus trabajos del diario los resultados de este. Eh, de este software. Es, es muy importante utilizarlo. Más es muy importante utilizar un el articulador físico, ya sea de cualquier marca virtual del mismo. Es muy importante. Entonces, eh, creo que el cliente puede entender y puede realizar esto de una manera satisfactoria. A chave para o sucesso da reabilitação é, dentro do gengival e oral, eu acho que vai diz muito respeito ao planejamento inicial do trabalho. Acho que a comunicação entre o dentista, o técnico e a participação do paciente é, nessa é, reunião, nessa organização do trabalho, ela é sempre muito importante. E o sucesso diz respeito muito a isso, porque nós vamos... É, avaliar a expectativa do paciente, o que ele vai querer atingir com o trabalho e dentro desse planejamento, a, a manipulação das fotografias, a, o, o acréscimo das fotografias nessa informação e o planejamento do sorriso para avaliarmos a necessidade da colocação de, de gengivas ou não na reabilitação oral, ela será muito importante. Nas reabilitações estéticas anteriores, o planejamento com é, enceramentos diagnósticos e a confecção de provisórios ela é super importante. E hoje, a gente está tendo a facilidade de trabalhar com os sistemas é, CADICANS, né? são sistemas tanto frezados as zircônias ou mesmo os planejamentos através dos provisórios. Isso faz o um sucesso do trabalho final nesse planejamento e nesse sucesso Uh, nos trabalhos dentro dos de e reabilitações estéticas e funcionais. Bem, well, na verdade, o sistema de circunstância é um sistema aberto. Então, nós temos so a oportunidade de levar os materiais de And to mill it so precise that we can even press the material if we want it's a question of amount of veneers if you mill them from a blank directly or from acrylics and press the acrylic veneer when you have more than 20 veneers In a short time, it is, from my, to my opinion, the better option, because we have uh, the challenge to or or the chance to leave the milled acrylic veneer in a box and embed it two days after, or we control the fitting. Of the veneer, even in the mouth of the patient, so as the market is open, we chose different materials, but now, for instance, a new material, even from circumciund, came up on the market, Brettau anterior, that we will test in future very hardly and When it turns out that this is the better material, we of course mill it directly. Another point is you have to have a wet milling machine. You cannot grind or mill lithium desilicate or glass ceramic with a uh, Of just a standard uh, M5 machine. You have to have the water in the machine, so it's up to your decision if you want to have the, the water in your machine or not. But there is no difference in the preciseness of milling acrylic or lithium desilicate as Circonzone has very small diameters of burrs in comparison to other companies.